Não, perfeito, acho que, falando um pouquinho até de Web 1, Web 2, Web 3, rapidamente, né? quando o Web 1 ali nasceu, sites, o domínio, o primeiro protocolo da internet, né, HTTP, enfim, esse, esse primeiro protocolo deu direito ali nos anos 90 até nos 2000, a você ter um pedacinho da internet, né? Putz, eu tenho meu blog, eu tenho o meu site, é, foi onde o primeiro chat, né? Teve o, o, o Mirk, né? lá atrás, teve o ICQ, enfim, as primeiras interações naquela época, em 1990 até 2000. E aí aconteceu a bolha, né? De novo, uma crise que trouxe ali dentro e Amazon, várias empresas, Microsoft, Apple, todo mundo passou por isso. E após aquilo, nasceu uma nova era da internet, né? Digamos assim, que foi a Web 2, onde falava não, pera, para a gente criar isso aqui de uma forma que tenha mais interação e mais geração de conteúdo entre os usuários em si, a gente precisa ter escalabilidade no back-end, na infra. E aí nasceu... Né, eu, eu gosto de separar muito bem isso, porque né, no, na Web 1 teve a revolução do protocolo do HTTP, não sei na Web 2 teve a revolução da cloud. Sem a cloud é imaginável a gente pensar a quantidade de aplicativos que a gente utiliza hoje, às vezes de graça ou às vezes porque enfim a empresa está vendendo os dados ali, ou a geração de conteúdo que tem as mídias sociais. Né, ou a criação de startups que permitiu, a Decora ia ser, não, não ia não ia ser possível ter ela se eu não tivesse um servidor na AWS, por exemplo, poderia ser em qualquer lugar, que pudesse armazenar a quantidade de imagem, a quantidade de dados que eu tinha que criar para o pro, pro meu cliente. Né? Então, nesse, nessa Web 2, onde criou em, em, diversas startups, onde tivesse essa, diver, é, essa geração de conteúdo, essa explosão, né, que permitiu até hoje né, a gente vivendo nesse mundo, foi a revolução da cloud. Né? Só que de fato, quando teve essa evolução da cloud, as grandes empresas, as famosas FANGs, Facebook, Amazon, né? Microsoft, Apple, Google, enfim, elas acabaram trazendo um pouquinho de oligopólio para si. Né? Elas dominaram, de fato, o que o consumidor está utilizando, porque elas dominam a cloud, elas dominaram o smartphone, o hardware e o software. Né? E ali foi onde eu acho que a gente se perdeu um pouquinho, a gente como comunidade, internet, onde a gente perdeu o valor nosso, intrínseco que a gente tinha lá atrás, de ser um pouquinho dono da internet e passou a deixarem essas grandes empresas comandarem. E aí falta a inovação. Né? Então é muito mais difícil você inovar hoje do que era há 10, 15 anos atrás. Né? Isso é um fato. E aí trou trouxe essa terceira revolução, né? é, que foi a revolução do blockchain. E essa revolução do blockchain, que nada mais é de novo, que é essa parte descentralizada, que nem tinha na Web1, é trazer um pouquinho de volta esse... Eu gosto de ser um pouco ideológico, vamos supor assim, né? de trazer um pouquinho de volta esse poder que o usuário tinha para a internet, falar, opa, eu posso comunicar eu com meus fãs, ou eu com algum tipo de serviço, sem um intermediário muito forte no meio, né? Se A gente brincou aqui no começo falando sobre as redes sociais, do Eric falando, putz, tá, tá divulgando aqui para todo mundo, vamos supor que o Instagram queira bloquear a conta dele amanhã, cara, todos os seguidores dele já não, não são deles, né? Então, assim... É um pouquinho de trazer, isso. a é blockchain, se eu consigo ter seguidores, se eu consigo ter fãs, esse é um pouquinho da parte do blockchain onde, putz, não é mais o Instagram, agora é o TikTok, não é mais o TikTok, agora é outro, eu posso, eu poder levar esses fãs comigo para outras redes, né? E isso impossibilita hoje em dia, né? Então, quant, quantidade de pessoas que a gente já ouviu falar que são bloqueadas em redes sociais pelo domínio, né, desse, desse poder centralizador, isso é algo muito complicado. A gente olha, eu olhava três, quatro anos atrás e falava, putz, mas isso aí vai ser resolvido mas acho que não, acho que cada vez está ficando mais difícil isso. E aí o blockchain traz de novo, fala, falar, não, não, peraí, vamos reorganizar a internet no back-end, por mais complexo que é, e que de fato é, né? que falta muita coisa ainda para acontecer, mas vamos tentar reorganizar isso lá atrás, para que na frente essas pessoas os usuários da internet possam de fato ter um pedaço disso, né, e aí interagir sem tantos intermediários, e aí, é uma revolução que acontece para todas as áreas. A gente pode falar de DeFi, de NFT, de fãs, enfim. Aí, enfim...